E aí galera, vocês estão aí? Porque eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trarei com vocês o um vídeo sobre o Tartagira Ele poderia ser imune à magia do caos? Veremos isso no vídeo de hoje Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! também galera, um meme que tem se espalhado recentemente por causa do novo filme do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho 2 O Multiverso da Loucura, é que o Tartagira poderia facilmente vencer a Feiticeira Escarlata por causa que ele é imune à magia, enquanto ela tem seus poderes baseados em que? Em magia. Isso tem gerado muita diversão entre as pessoas da internet, né? brincando né? com ah, um personagem tão fraco, né? em comparação aos grandiosos poderes sobre a realidade da Feiticeira Escarlata, poderia derrotá-la. Porém, isso também tem gerado intriga né? entre pessoas que não enxergam esse meme como uma brincadeira, né? mas como um desafio direto fazendo muitas pessoas defenderem os poderes da Feiticeira Escarlata, debatendo, né, a fim de provar que ela poderia ganhar do Tartagira. Mas afinal, será que o Tartagira poderia mesmo vencer a Feiticeira Escarlate? Será que a sua imunidade à magia realmente se estende a níveis tão absurdos quanto a magia do caos? Ótimo. Vou voltar a tartaruta para cima dela. Bem, a única maneira de gente determinar isso é analisar né, as propriedades dos poderes de cada personagem e também identificar até onde se estendem os limites das capacidades de um e onde começam as habilidades do outro. Bem, vamos começar analisando o personagem que muitos da Fanon e Ben 10, vezes aqui no canal, já, já estão muito familiarizados, né? Que é o nosso querido Tartagira. Pássaros gigantes? Conheçam a tartaruga gigante! Tartagira! Essa tartaruga é bem famosa e mais comumente usando seus poderes aerocinésicos, né? os poderes de vento. Mas dessa vez, a gente vai ter foco no poder secundário, né? E menos usado do Tartagira, que é... O seu misticismo, como a gente aprendeu quando a Gwen ela tentou usar um feitiço contra o Agregor, né? Que ele absorveu os poderes dos aliens de Andrômeda. A espécie do Tartagira é imune a mana e também a magia. Não apenas isso, mas a espécie também tem uma conexão muito evidente com a magia. Um governante de Ledger Domain, com toda a magia de Ben 10 surge tendo sido um gel por muito tempo, né? Que no caso é o Adwait, possivelmente são a espécie mais adaptada à magia em todo o universo Ben 10, tendo até ser comparado com as Anoditas, que são seres literalmente feitos de mana e magia. Mas o quanto exatamente isso é impressionante? Bem, primeiramente, é necessário entender o que é a magia em Ben 10, né? e o que significa ser imune a ela e ter afinidade. A magia ela é uma das várias maneiras de manipular energia e fenômenos, Assim como a ciência também pode manipular energia e fenômenos naturais. Mas assim, na verdade, magia e ciência no mundo de Ben 10 são muito parecidos. Vocês vão ver aqui, eu vou dar vários exemplos. Que muitas vezes ambas se confundem. Ó, os amuletos de Bezel, né, que são artefatos místicos de extremo poder. Aí, segundo os pop-ups do clássico, eles eram para ser tecnologia extremamente avançada e foi confundida com magia. Só que aí depois foi mudado, né? Os retcons em omniverse muda isso, né? Que Bezel é uma pessoa e os amuletos realmente são mágicos, entendeu? Teve essa mudança aí, agora não tem nada a ver com ciência, era só antes. Mas voltando, em Supremacia Alienígena, a Ascalon, uma espada tecnológica que consegue manipular as forças fundamentais da realidade, né? Também foi confundida com magia. E no final das contas, ela acabou ganhando realmente poderes mágicos, né? Por causa que ela ganhou os poderes do Diagon, que é uma entidade mágica, provavelmente a entidade mágica mais poderosa que se tem conhecimento em Ben 10. E o próprio Omnitrix é confundido com magia também. disse o maluco que usa magia no real... Relógio pra virar alienígenas. O que? Magia? Ciência! Falou o garoto com um relógio mágico que te transforma em aliens. É engraçado que o Ben corrigiu o Ozaki sobre o Omnitrix não ser mágico, mas Akai não por que será? Então você nota né, que magia em Ben 10 é algo que se confunde bastante com a ciência, tem todas as capacidades da ciência de manipular os fenômenos a partir de certas condições. Através de magia se obtém coisas como conjuração de objetos e relâmpagos de energia também, transmutação da matéria, manipulação das forças naturais e até invocação de criaturas sobrenaturais. Toda magia conhecida em Ben 10 é obtida através do uso de energia que flui naturalmente por todo o Lédio Domênio. Humana. Humana é a energia vital inerente em todas as coisas vivas, até mesmo criaturas como plantas e bactérias, né, com exceção apenas de seres espectrais como os ectonuritas. E por causa disso, todos os seres vivos têm a capacidade de aprender magia, porém alguns têm mais facilidade do que outros, como por exemplo a própria espécie do tartaruga, os Geoqueroni Aéreos. humana também é dito por ser uma energia pandimensional. Isso é existindo em todas as dimensões paralelas através do multiverso. Os esotéricos, né, que podem desaparecer e atravessar materiais sólidos ao passarem por dimensões alternativas, eles não conseguiram atravessar pelo campo de força da Gwen. O mana daquele campo de força existe em todas as dimensões, então não tinha por onde eles passarem para atravessar. Peraí, eles não se teleportam pelo escudo? Não se teleportam, se movem pelas dimensões. Mas Mana é multidimensional. Isso já é um ponto a favor da gente. Ou seja, o Mano é uma energia de natureza multiversal, existem em todas as infinitas realidades paralelas ao mesmo tempo. Com isso tudo dito, Magia em Ben 10 já é bem poderosa, mas ela consegue se estender ainda mais com confirmações de produtores da série. Muitas confirmações que dizem que o Alien X e outros Sábios são particularmente fracos contra Magia, ao ponto de existir feitiços, sim, feitiços capazes de nulificar o poder dos sapos celestiais. Agora, isso é muito poderoso, pois os sapos celestiais são seres que têm controle absoluto sobre a realidade que existe abaixo deles, que no caso é o multiverso. E o seu poder é tão grande que o Aranx foi capaz de sobreviver à destruição causada pelo Anik Larg, né? que não apenas destruiu todo o infinito universo, mas também todo o tempo com suas infinitas linhas divergentes. E logo em seguida o X recriou todo esse limitado contínuo espaço-tempo. Muito incrível isso. O Anik Larg, é Tão poderoso que, até mesmo seus criadores, né, os contumelhos, que são seres que possuem cinco dimensões geométricas e que não podem ser corretamente interpretados por seres inferiores, mesmo eles, eles precisam de um escudo extradimensional para protegê-los da explosão do Aniquilar, né, mostrando que o poder destrutivo dele pode até mesmo afetar seres que estão em planos superiores de existência. Porém, o poder do Saber Celestial não para por aí. É por causa que um único fragmento de DNA do Alien X, o Scud, criou uma espada Saber Celestial que foi capaz de cortar através do escudo extradimensional criado para proteger contra a explosão do Nick Larg. Com os contumers dizendo que penetrar aquele escudo era impossível, mas para Alien X nada é impossível, né galera? Então até mesmo uma pequena quantidade do poder de um Saber Celestial é capaz de superar algo que supera a totalidade do poder do Nick Larg. Porém, mesmo com todo esse poder, magia é uma vulnerabilidade ao Saber Celestial e capaz de cancelar os seus poderes e mesmo com toda essa capacidade que a magia tem, o Tartagira ainda é imune a ela, o que demonstra o quão fenomenal essa imunidade da magia dele a única fraqueza desse poder é que ele tem que ser ativado, ele não é uma imunidade automática tá entendendo? Então tudo depende da capacidade da reação do Tartagira agora a gente vai falar um pouco da feitice escarlate e da magia do caos, primeiramente a gente precisa entender como funciona a magia geral na Marvel, na Marvel a magia é a manipulação de energia disponível na realidade para fazer vários tipos de efeitos. A magia ela é dividida em três categorias. A magia obtida a partir de energias pessoais da pessoa com a força vital, o Chi, o Fissionismo ou qualquer tipo de poder arcano. a pessoa tenha em reservas energéticas no seu corpo. Esse tipo de magia não é muito usado, né? Por causa que gasta a vitalidade e a do próprio usuário e, mu e muito simplesmente não tem tanta energia disponível nos seus corpos. O segundo tipo de magia é obtida com energias universais. Energias que podem ser encontradas em coisas do ambiente. Como energia natural nas florestas, oceanos, rios, energia solar do sol e qualquer tipo de energia cósmica inerente ao espaço sendo o tipo de magia mais comum, já que o universo tem uma enorme quantidade de energia disponível, né? porém usar esse tipo de magia vem com o preço de acabar sobrecarregando o corpo com energia de fora. E por último, magia é obtida através de energias extradimensionais, que vem de outros universos, dimensões paralelas e planos do universo superiores ou até inferiores ao universo normal. Geralmente essas energias extradimensionais elas provêm de alguma entidade, né, que com isso acabam criando uma grande restrição. Por causa que os usuários desse tipo de magia eles serão totalmente dependentes das entidades que emitem essas energias. Por causa que, no caso da entidade queira parar de fornecer os seus poderes, os usuários desse tipo de magia acabam perdendo os seus poderes também. Agora, com essa introdução, vamos falar um pouco mais da feiticeira escarlate em si. A Wanda ela não é uma pessoa humana comum. A natureza do seu DNA já foi estabelecida no passado como mutante, e muito mais recentemente foi reescrita como ela tendo sido alterada pelo auto-evolucionário. Ela carrega simultaneamente o um manto de uma figura mística conhecida como a Feiticeira Escarlate e também possui um pedaço dos poderes do deus ancião, Citon. Ó, oh, galera, perdão aqui que se eu estiver falando o nome dele errado, eu não sei pronunciar o nome dele, acho que é Citon, Citon, não sei. Mas ele é uma entidade nascida da Terra junto aos outros deuses anciões. E é um deus que, que ele estudou por muitos anos as artes sombrias da magia. E também os feitiços proibidos e tabu, que ninguém jamais poderia saber. Ele estudou tanto ao ponto dos seus conhecimentos hoje em dia na Marvel são usados como referência na arte da, da magia negra. É na forma do livro profano, o Darkhold. O Tom, através dos seus vários estudos, ele desenvolveu uma forma de magia que praticamente supera todas as outras, que é a magia do caos. Uma arte mística que manipula a energia mais poderosa presente na natureza, o caos. Algo que precede o tempo, espaço, dimensionalidade e a própria existência em si. Por causa disso, a magia do caos não tem limites claros estabelecidos, pois não tem limites no caos. O caos não tem regras, o caos não tem leis e com ele qualquer pensamento pode ser manifestado. Isso faz com que a Havana, ela seja um ser humano de poderes multiversais e multidimensionais também, né? podendo reescrever toda a realidade em uma escala incrível. Ela até mesmo chegou a ser comparada com a Força Fênix, que é um cônjuge de toda a energia psiônica que existiu, existe e vai existir por todo o universo, Você não poder não acima apenas dos universos comuns, mas de inteiros planos de existência superiores. Então, analisando os poderes de cada um, vem a pergunta, o seria imune à magia da Vanda? E a resposta é, que rufem os tambores, não. Embora seja imune ao mano de Ben 10, demonstra um feito de imunidade mística impressionante, o Tartagira não poderia suportar o poder de ou da totalidade da magia do caos é Sem falar que o seu tempo de reação não é veloz o suficiente Para ativar sua imunidade contra a feiticeira é né? Que constantemente precisa equiparar sua reação Com personagens de velocidade fantásticas nas HQs da Marvel Como vimos em Ben 10, até personagens com velocidades comuns como a Gwen Podem superar a reação do Tartagira Porém, mesmo que o Tartagira não seja realmente imune aos poderes da feiticeira Escarlate Isso não deixa o meme menos engraçado E ei, o universo é um lugar bem grande transfinito na verdade então, talvez em algum lugar da existência, em um universo não tão distante, os geocallones aéreos tenham se adaptado para serem mundos à magia do caos. Quem sabe? Não custa imaginar, mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se seja membro, ative o sininho, falou e tchau!